Vou zerar rápido, a gente vai fazer um rush brabo, vai jogar em modo hard player. Tiruzada que eu é saco de um jogo muito mal E vamos para o nível 3 Do Diablo 1 Se você perdeu o nível 1 e o nível 2 Clica aqui nesse card do playlist Dá uma olhada lá Jogar, sensacional Nunca você vai ver gameplay melhor de Diablo 1 Vai aprender com certeza muitas coisas Que você não deveria fazer enquanto joga esse jogo E Diablo 1 é um baita no um desafio Se você gosta de MMO, RPG Você precisa colocar como meta Jogar e zerar nesse jogo Cara, tem que estar na sua relação aí não vai dar mancada Bora então, vamos continuar com o nosso Monk Eu acredito que hoje vai ser um sucesso Beleza gente, nós já sabemos que nós não conseguimos matar o The ou O açougueiro Eu tentei ele repetidas vezes E infelizmente <risos> não foi possível Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos seguir para o nível 3 então, Vamos lá no último jogo, eu dei uma equipada aqui, comprei uns itenzinhos melhor. Ó, então parece que eu tô um pouquinho mais forte. Apesar de que eu tirei o cajado, e o cajado me dava a habilidade de, toda vez que eu acertava alguém, eu acertava três mobs ao mesmo tempo. Com um espada e escudo, eu já não senti esse potencial todo. Vamos seguir a mesma pegada dos outros dois níveis, onde a gente precisa limpar o nível 3 como um todo, para que a gente consiga pegar recursos. E uma coisa que você aprende rapidamente no Diabo é que a pressa é a inimiga da perfeição. É verdade. Ok, vamos colocar aqui destreza. Ganhei mais armadura e mais chance de acertar. Eu tô precisando de chance de acertar, cara. Eu tô com muita dificuldade. De acertar os mobs, eu acho que eu vou fazer um balanceamento aí Colocar um pouquinho mais de destreza Até pelo menos pegar um to hit aqui Sei lá, uns 80% para que fique aceitável, porque tá bem difícil E usado também não se esqueçam De se inscrever no canal para ver mais conteúdos de Diablo 1 até o zerar, você vai perder essa saga medíocre. <risos> não do jogo, mas minha tentando zerar esse jogo, cara, que tá bem difícil. É quase que uma piada. Apesar de que hoje eu me sinto muito confiante com o meu gameplay, mais do que os últimos, os outros dois níveis. É a verdade, não minto porque o cara vai aprendendo né, não aprende do jeito bom, aprende na dor, e na dor geralmente quando você aprende você não esquece mais então vamos se inscrever no canal para não perder nada de conteúdo que tenha relação com jogos qualquer coisa que tiver com relação com jogos, que seja uma curiosidade muito legal eu tô trazendo aqui para o canal, eu tô colocando vídeo todo domingo, um videozinho lá para você dar uma olhada com uma curiosidade nova, provavelmente alguma coisa que você não conhecia, que eu tô pegando assuntos bem específicos. E quando você vê um gameplay aqui, você vai aprender a se tornar o melhor jogador. Um jogador profissional, porque você vai aprender tudo que você não pode fazer para que você tenha sucesso no jogo. Olha a dificuldade que eu tenho de acertar esses mobs. Forte, cara, que absurdo. Ah, e lembra, né, que agora eu tenho cura. Eu não usei a minha spell de cura ainda. Será que eu vendi, cara? Né? Olha, um link não identificado. Oh, meu Deus, meu Deus, com Healing. E eu vendi, cara, vendi o meu book de healing. Parabéns, sério. Você é incrivelmente um grande jogador. Olha, por enquanto tá tranquilo, viu? Meu problema foi mais o The cara, porque, realmente, o The ele é muito poderoso, muito forte. Eu não cheguei, eu acho que nem próximo de matar ele. Como eu perdi recursos tentando matar o açougueiro, tá? Muito recurso. Então, se vocês forem jogar o Diablo 1, não se aventurem em tentar enfrentar ele logo no nível 2, que vai ser muito frustrante. E no vídeo anterior eu recebi uma dica fantástica aí do Cheremuga. O canal dele eu vou deixar aqui na descrição um canal de Cabal. Não que o meu canal seja muito grande para fazer referência ao dele. Mas, cara, é um conteúdo bem bacana Quem gosta de Cabal, já jogou o Cabal, Dá uma conferida E ele deixou um comentário lá, me dando uma dica Pra matar o The Butcher E se você que já jogou Diablo 1 quiser compartilhar Alguma coisa comigo, deixa aí no comentário Que eu tô precisando, cara Tiremuga já deixou, porque não tem como não se sensibilizar Depois de ver meus dois primeiros gameplays <risos> Tá muito ruim Bora Meu Deus Olha quanto bicho que tem ali. Um de cada vez, um de cada vez, sem, sem palhaçada, hein? Vamos esperar, cara. Lembra que... O que é isso? Deu ruim. Olha a quantidade de bicho. Eles se escondem no escuro, então vou ficar aqui perto dessa tocha aqui. Cara, vai dar... Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Vou matar um por um, né, cara? Pior que ele fica correndo, mas ali para baixo eu já... Já matei os bichos. Ai, caramba, caramba, caramba. Acerta, fi. Que treta, que treta. É agora, galera. É hora de mostrar a habilidade aqui no Diabo 1, hein? Ah, matei o um morcego. Ah, mas tem um Elite ali, cara. Tá parecendo o Swing Finks ali. Parece muito aquele bicho que é Swing boss, Não é o boss, não é o boss, não. Deu ruim, deu ruim, meu Deus. Corra, corra. Jesus, o que eu faço? O que eu faço? Vou tentar correr mais para baixo para ver se eles se dispersam e eu consigo pegar um por um. Agora, um foi. Ah, upei, upei, upei. Cara, deu muito boa. Deu muito boa. Essa estratégia foi sensacional. Aqui, vamos tentar fazer aquela estratégia do Tchernemuga aqui. Fechei aqui a parada. Matar esse One aqui perdido. Morre, filho. <risos> ah, tá, mas eu precisava de alguma arma de longo alcance, né? Tipo um arco. Será que eu tenho um arco? Não, eu não tenho um arco. Aqui dá pra ir matando um por um, ó, na porta. Estratégia, cara, que é, é estilo gladiador, é estratégia. Não caiu, falta o último, falta o boss, falta o boss. Caraca, esse bicho não morre, cara. Que bicho forte. Aqui! Olha aí, eu tô falando, rapaz. Mudou o jogo agora. Se vocês esperavam um gameplay desesperado e ruim, eu sou brabo demais. Hoje vocês vão aprender tudo que vocês devem fazer realmente. Já perceberam que aqui não jogo muito mal. Se eu jogar bem, é lucro. Se eu jogar mal, também, porque de qualquer jeito vocês. Aprendem a jogar melhor não tem como não se inscrever num canal, num canal desse, galera. E se deixar um comentário, eu vou dar coraçãozinho. Escreve coraçãozinho para ganhar coraçãozinho. Não, zoeira, não é para escrever coraçãozinho. Escreve qualquer outra coisa, mas não escreve coraçãozinho. Vamos salvar, vamos distribuir meu ponto. Vamos entrar para aquela meta, a meta da destreza, chegar num um to hit aqui de 85%. Essa gameplay de eu matando esses mobs agora, isso provavelmente vai te marcar para o restante da sua vida. Foi incrível. Quando vocês tiverem algum momento de dificuldade nos games, eu tenho certeza que vocês vão lembrar dessa cena. Ah, e vamos deixar outro maco aqui é, guardado neste gameplay. Hoje, neste momento em que eu jogo nível 3, foi o lançamento da terceira fase do beta de Diablo 4. Eu aposto que Diablo 4 vai ser um grande jogo. Beleza, então o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar para a cidade. E eu andei pensando Lembra que no vídeo passado eu tava questionando Onde que eu poderia deixar os meus itens, certo? Aí, se vocês repararam no Gameplay 1 e no Gameplay 2 Os itens que ficavam dentro dos níveis Eles nunca somem Eles ficam exatamente no mesmo lugar Então, se eu pegar um item e deixar ele aqui no chão Em teoria, quando eu sair e voltar para cá O item ainda vai estar ali Vamos fazer um teste com esse cara aqui Vamos lá, vamos continuar a nossa aventura, que tá... hoje tá mais tranquilo, tá mais tranquilo. Vou salvar aqui, porque eu não sei o que eu vou encontrar aqui dentro. A tumba do... of life entered Não, não, não, não. Volta, fi. Eita, bom. A tumba do, do rei Leoric. você é louco, não consegui nem matar o The Butcher. Vamos entrar na tumba do brabo aqui. Vamos terminar de explorar aqui esse mapa. Dois mil anos depois. Eu não quero colocar vida, cara. Quero. Ih, boa, boa. Quero. Ia dizer agora que eu queria upar antes de colocar vida. Ótimo, excelente. Excelente, excelente, excelente. Continuar nossa tática aqui. Olha a tropa, filho. Olha a tropa de arqueiro que tem aqui. Agora é a hora de eu ter o cajadinho, hein? Ah. Eu não consegui entrar na porta, mano Oh, que Minhaca, tá? Não consegui Confesso que eu fiquei chateado agora, tá? Oh, não esperava pra essa ali, mais uma lição aprendida, né? Não se esquece de se inscrever no canal aqui para não perder nenhum gameplay onde você aprende tudo que você não pode fazer e de às vezes de brinde você ganha uma grande jogada para que você já replique em algum outro jogo. Ou você adquire uma grande memória como uma que foi gerada 10 minutos atrás onde eu fiz uma grande jogada aqui no Diablo 1, um cara, memorável, incrível, sensacional. Temos vídeos todos os domingos, então se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a novidade da semana, galera. E cada inscrito que eu ganho é uma motivação assim ser igual, cara. Se vocês pegarem, por exemplo, inicialmente um vídeo meu lá do início do canal Comparar com o, com o último Vocês vão ver que a qualidade de edição e tudo Então, cara, eu tô aprendendo Eu tô aprendendo pra trazer um conteúdo bacana aí pra nós Pra nossa comunidade de jogadores Principalmente da galera que joga algum jogo não muito bem Eu pretendo trazer várias coisas aí pra gente no, no futuro Então, não perde Se inscreve no canal e me acompanha é muito gostoso jogar Diablo não tá? É muito bom As coisas estão tudo sob controle não tem nada fora da curva Eu não posso esquecer de passar lá e pegar aquele item que está lá no chão porque Eu não posso perder recurso de jeito e maneira alguma nesse jogo Que é muito importante E deixa o like no vídeo, né galera? Pô, oh, jogão Jogabilidade boa demais no... Não tão boa, mas deixa pelo menos por, por se sensibilizar com a dificuldade que eu tô tendo aqui no jogo Então deixa o likezinho no vídeo aí Clica agora, clica ali para não esquecer então nós vamos voltar para a cidade E no momento que nós voltarmos para a cidade Eu também vou conferir se a nossa falcon Que nós deixamos, aquela espada ainda tá lá no chão Se tiver aqui no chão Isso quer dizer que... Que falcon, cara? Falcon. Então eu posso usar isso aqui como é, Baú, meu baú é no meio da cidade Com os moradores <risos> Genial, beleza, ótimo Não tem problema, eu não Hello, vejo problema friend. algum nisso Não me importa Stay Organizamos tudo aqui, tão bem organizadinho, cara, estamos sentadinho, perfeito. Salvar, a gente não perder essa progressão e vamos lá enfrentar aquela galera. não, não tem mais nada aqui, cara. Podemos ir para a turma do Rei Leoric já. Bora então, partiu! Of life has entered my tomb. Prepare yourself, mortal, to serve my master for eternity. <laughs> Vocês viram o um Rei Leoric ali, né? Vixe! Corre, mano! Corre muito, muito, muito! Me disse que tava fechar essa porta aqui! Meu Deus, cara! E se ele aparecer aqui? E fugi, galera! Que tenso, hein! Que tenso, que tenso! Eu não sei se eu tava acertando ele... Ai, meu pulso! Eu não sei se eu tava acertando ele ou não, tá? Não faço a mínima ideia! É isso aí, vamos ver o que que eu posso usar pra tentar matar aquele bicho lá, né? Crow, talvez usar esse Crow de Firewall aqui, ó, botar ele na porta, deixar ele dentro do fogo por um tempo, saca? Talvez isso, isso seja positivo, é Vamos deitar o Esqueleto Rei, bora, vamos deitar o Esqueleto Rei. Vai, Monk, vai, Monk, nós temos fé em você, garoto! Não comprei outros scrolls de cidade, cara. Nossa, mas é, brotou! Uma, uma carambada de bicho aqui, filho! Que treta, gente! Que treta! Agora vai, agora vai! Recua, recua, recua, recua, recua. recua. Boa, boa, boa, boa, boa, garotada! Bora, bora! Cara, que, que luta, hein? Que luta, que luta épica. Eu tô sentindo boas vibrações. Eu tô sentindo boas vibrações. Nós vamos matar. Nós vamos matar. Deita. Deita, Esqueleto Rei. Não deu certo. Não deu certo. Rilamos, rilamos, rilamos. Recupera. Cara, o bicho não morre, mano. Nem ele, nem o brother dele aqui, ó correr para gente não morrer não perder esse, esse avanço do jogo aqui, né? Vamos ver se a gente consegue fugir. fugir. Eu não sei se a vida dele vai continuar do jeito que tava. Eu acredito que sim. Cara, que, que tenso, hein? Agora eu vou voltar para a cidade na pernada. Beleza, Chiruzada. Eu comprei mais poções de healing. Estamos aqui de volta. E comprei um scroll para voltar para a cidade. Bora tentar. É yourself, se to para servir meu for para a <risos> Hum, comprar mais vida, cara. Difícil, tá, galera? Tá difícil. Não precisa esperar pra gente matar o que não, hein? Tô seriamente pensando em, em desistir desse cara aqui também e voltar depois. Né? Vamos tentar mais uma vez, eu vou voltar pra cidade a pé outra vez, comprar os recursos, comprar o portal, até o meu gold acabar. A hora que o meu gold acabar, eu desisto. Bom, mas enquanto o gold não acabar, nós vamos continuar tentando. Vamos lá de novo, galera. Não aconteceu isso, né? Aconteceu, minha espada quebrou. Qual a chance de eu um matar ele na porrada? Não <risos> sei mas vamos tentar. Vai, vem, cadê você, esqueleto? Vai ser épico, hein? Se eu deitar esse cara na porrada aqui vai ser épico, hein? Uh! Chegamos pela cidade pela última vez, hein, galera? Lamento dizer isso, mas vai ser nossa última tentativa, que o meu dinheiro praticamente ele acabou vocês estão vendo que falta de esforço não está sendo, né? Vou comprar o um item básico aqui, cara, qualquer coisa é melhor que cair de mão aqui só, né? Apesar que eu fiquei rápido pra caramba, tá? Acho que eu tenho como vender ainda o meu, o meu escudo e talvez dê pra comprar mais alguma coisa. Não dá mais. É o, é o meu limite, tá, galera? O <risos> meu limite é esse atos e cinco poções. Vamos lá, não desistam. Será? Será? Será? Será? Será? Ah. Não deu certo. Bem, já que o Leoric nós não conseguimos derrotar, então vamos tentar agora matar o The Butcher Beleza? Vamos lá. Esse Foil no no aqui na porta. Fresh meat. <risos> Olha, eu acho que o The a gente vai derrubar, hein? O espírito... oh! Derrubamos o The Derrubamos o The <risos> Talvez o Rei na hora que a gente não tenha conseguido, mas nós derrubamos o The cara! Derrubamos o açougueiro do Diablo 1! se inscreve e liga o sininho para não perder o conteúdo que sai todo domingo. Obrigado pelo tempo de vocês, tamo junto, até mais. Fui!